só pra expandir um pouco sobre o conceito de você não consegue sair do seu elo, é problema seu só depende de você subir de elo porque as pessoas, elas costumam bitolar em partidas isoladas, então ai, perdi uma partida que eu tava 20 0, por isso eu não consigo subir de elo, porque meu time trola quando eu tô 20 0 mas não é sobre isso, se você ganhasse aquela partida você não ia pular do prata pro platina não é uma partida, é um coletivo de diversas, várias partidas ao longo de muito tempo que vai te fazer jogar melhor, vai te fazer evoluir e por consequência você vai subir de elo, então eu acho que o jeito certo de olhar nessa questão não é nem ah, é o que que eu preciso fazer pra subir de elo? Não É o que que eu preciso fazer pra jogar melhor Porque se jogar melhor, você vai subir de elo Subir de elo é uma consequência de jogar bem Quando tem o troll no outro time, é um pontinho ali de graça, bora pra próxima Quando tem o troll no nosso time, aqueles 15 minutos parecem 50 E a gente lembra mais, porque a gente fica remoendo aquilo Muito difícil você jogar um jogo como League of Legends Que desperta o pior do ser humano e não, não ter um ego ali envolvido Você sempre vai achar que você tá jogando melhor do que você realmente tá é Muito difícil fazer autocrítica Ah, eu quero atirador, eu nem coloquei atirador Falei, sei lá, Twitch de pelo daqui, Ana. Eu acho o melhor suporte atualmente. Depende. Depende. Eu acho que no patch passado eu te responderia como Renata, mas agora ela tomou um nerf meio brabo, né? 50 de vida ali. Eu acho que pra solo kill eu mantenho minha resposta. Lulu, Yumi, Nami, esses bonecos aí. Sabe a única coisa maior do que essa arma? Seu erro em ficar na frente dela. A gente tem que tentar não fidar nesse early game, aí Ai, ah, que bonitinho o mundo de carrinho. Nossa, é Nidalee tá no Jungle, agora que eu vi. Não sei nem o que pensar sobre isso. Ai, não, me fala em podcast. A de convite de podcast que eu tô recebendo, que eu tô falando... Não, sai, deixa em paz, não quero podcast. <risos> sai, sai, show. Eu acho podcast legal, mas... Nossa senhora. Eu acho legal fazer uma vez. <risos> e deu. Porque se você fizer vários podcasts, você faz... vai só estar tá fazendo a mesma coisa. em Cenários diferentes. Eu já fiz um podcast este ano. Fala que há cinco anos eu posso fazer de novo. Toda live já é um podcast. Lá vai, o amor da vida. Lava ela, o amor da minha vida, muito bom. Sabia que eu não devia ter ido. Na hora que ele foi dar a linguada, eu falei, cara, vai sobrar pra mim. Eu vi a desgraça acontecendo. E aí ele se matou, né? Ah, tá loucão, hein, amigão? Aí tá de parabéns. Invadiu minha ilha. Importante de massa se fechar. Será que eu vou abrir o suco de lado? Nossa, não era pra pop tomar mais dano da torre, não ali? Lembro dos meus teus adeiros. Ciência. De, de novo aqui, vou, vou ser obrigado a discordar com essa play Novamente não acho que foi muito boa pra eles Mas, mas tudo bem Eu sapo <risos> Ele tem ignite? Ah, ele cancelou o auto-ataque Sapo, não! Também não foi inteligente com medo da wave me matar cara eu acho que se um minion desse vira em mim <risos> eu vou de base Tá muito squishens champion cara sempre foi eu sei mas parece que tá um pouquinho mais eu vou fazer só porque faz muito tempo que eu não faço porque eu acho que a letalidade é muito melhor <risos> <Põezinho> nesse... eita <risos> meu deus <risos> tá certo isso? Gente, é normal? <risos> é pra ser assim mesmo? Eu não fiz nada, o sapo só andou pra frente e matou todo mundo Vocês já sabem que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, né? Não sabe? Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum Sua morte é Foi Aquele monstro quer me gritar? Pode Não eliminado. Sai fora. Não, não, calma, calma, sapo. Tomou bolha na hora que a torre virou nele Ah, te falar que eu quero ficar Falta pouco para eu matar Johnson É, não muda nada eu estar na lane, né? Ele vai, ele vai pra cima Ah, se ele matar é quebrado Ignite vamos ver Ah, não vale isso Assim, do ponto de vista do que eu diria no meu, no meu livro que nunca vai ser escrito, não fez nenhum sentido o que o Tank Engine fez Ele tava forte, mas ele não precisava criar uma situação de desvantagem Deu razoavelmente certo? Anyway, deu Mas pra que se colocar numa situação ruim sem necessidade, não é verdade? Podia facilmente ser dado muito errado Por aí pra ganhar assist Ah não Tá de sacanagem né, Tori Era confortável aqui Eu não tô acertando muita coisa Sem mana... Bom, sem mana não tenho nada pra acertar né Minha Nossa Senhora Como esse dragão foi parar aí? Nossa Ai, ah, o um minion deu pezinho Desgraça Se fosse eu, a torre teria dado 3 hits Que é homofóbica Ah, não, joguei muito mal Muito, muito mal É bota de attack speed que faz? Eu não lembro Acho que é, né? Que essa build Deve ser Sim. Essa build dele dali é muito 2014, 2013. Ela tem Pop, ela, ela tem pop Hex Flash, eu vou falar. Foi meio travar a língua, Pop tem Hex Flash. Não é com vira em mim, vocês acham? Que não, né? De por Perseguida pelas forças Perseguida por todo mundo, Senna. Sua equipe destruiu Nossa. <risos> Pobre Ah, cachorra Eu tenho quase certeza que ela, o W dela parou a minha saída da boca do tanquente, quase certeza Não sei se ela timeou certo ou eu dei azar E agora? Eu quero fazer alguma uma coisa que me dê vida Isso aqui não é má ideia, né? Uh! Não, não. Meu deus Parece bom entrar aqui não Consegui meu instinto, meu instinto me diz que é melhor vir por cima Faca. Nem tava no range, eu achei que ele fosse flechar. O Aurélia vai vir com a estrela aí. Sejam avisados. É bem sincero, eu não queria que o jogo acabasse ali eu podia ter batido no, na torre, no Nexus, tranquilamente <risos> Mas tá divertido A gente perder é por minha culpa E agora? Não tem muito pra onde ir, né? Meu Deus! Tá bem que tinha um sapo na frente. <risos> Nossa, se todo fight fosse assim, que a gente só precisa ficar parado, batendo, sem nenhuma ameaça <risos> Não, mas não dá GG, não, minha diversão Vou ignorar todos que falaram comigo só porque terminaram o jogo Nossa, eu quero pedir um sushi tão delícia hoje